Ele é um dos cantores mais populares do Brasil, e foi nos anos 90 que ele arrastou multidões de fãs, conquistando o país inteiro. Seu nome, J. Neto, dono de uma voz muito semelhante à do cantor Roberto Carlos. Ele é admirado até hoje pelos evangélicos. J Neto foi um fenômeno de sucesso da música cristã por vários anos consecutivos, sempre enaltecendo o nome de Jesus com suas músicas. É bonita, agora! A de Jesus preparou, ela é bonita. Quando eu aqui, quando eu cheguei aqui, Mas o tempo passou e muita coisa aconteceu, vieram as polêmicas e decepções aos admiradores de J. Neto, um cantor que sempre esteve em evidência com a ajuda da mídia que o bombardeia pelas polêmicas que sempre apronta, fazendo sua popularidade ficar prejudicada. J. Neto já vem a tempo envergonhando o meio religioso com seus escândalos, provando seu comportamento obscuro fora dos palcos, bem diferente do que seus fãs conhecem. Então, se você quer saber algumas verdades sobre esse cantor gospel polêmico, vem com a gente descobrir o que aconteceu com J. Neto. J. Neto nasceu em 27 de agosto de 1960, em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Antes de se tornar cantor, trabalhou cavando buracos em fazendas, foi vendedor de limão em feiras, trabalhou como carregador de bananas para serem vendidos em feiras. Vendeu pipocas e picolés em circo, foi trapezista de circo e trabalhou como pintor em construção civil. Em 20 de agosto de 1981, ao tentar suicídio, teve um encontro com Deus, convertendo-se à religião evangélica. E foi bem mais tarde, aos 25 anos de idade, que J Neto gravou seu primeiro LP, intitulado Água Viva, lançado no ano de 1985. O álbum, apesar de não ter reconhecimento do público gospel, duas músicas se destacaram, que é Água Viva e O Barro Que Sobrou. Água Viva, no princípio criou Deus! Três anos depois do seu primeiro álbum, em 1988, ele lançou seu segundo álbum intitulado Resposta. E duas músicas começaram a levar o nome do artista a se tornar conhecido, que é Pensando bem e presença. Pensando bem, Deus está presente. Após a relevância desse álbum Resposta, J Neto gravou em 1989 o álbum sob o título de O Nome. Duas músicas de sucesso deste álbum, que é O Nome e Vaso Novo, consolidavam o nome do artista no cenário gospel. No ano de 1991, J. Neto fez um grande sucesso com o lançamento do álbum Tua Graça Me Basta e emplacou sucessos Curas e Milagres e Confissão de Amor dá tua graça, todo mundo necessita O quinto álbum de J. Neto foi lançado em 1992 com o título Nazareno. As músicas Nazareno, Meu Senhor Já Estava, ganham as rádios gospel de todo o país. Nazareno Cheguei aqui, meu senhor já estava Nesse mesmo ano foi lançado também seu sexto álbum, intitulado Vinde a Mim Que contou com o sucesso da música que dá título ao álbum e Brilho do Sol Ele disse Vinde a Mim, pecador É como o brilho do sol que ninguém pode ver J. Neto continuava em evidência nos anos 90 E lançou em 1993 o álbum Retorno E as canções mais marcantes deste álbum foram Não Tente Sozinho, Amor Sem Fim, Rosto de Cristo e Retorno Chega de andar por aí Perdido qual a ovelha que saiu do aprisco Não tente sozinho Queria saber como era seu rosto, ele vai te amar, assim. te amar assim, No ano de 1994, J. Neto fez um grande sucesso com o álbum Deu um Sorriso. E emplacou vários hits, como É Bonita, Nada Me Separa Desse Amor e Deu um Sorriso. É Bonita Nada me separa desse amor, dê um sorriso pra ele. Essas músicas explodiram e até hoje é requisitada por onde J. Neto passa. Depois vieram os álbuns Iluminado, de 1997, Alma e Coração, de 1998, Eu Te Amo, de 1999, A Harpa, de 2001, e muitos outros. J Neto é um dos cantores gospel mais bem-sucedido com uma carreira de muito sucesso, assim como também inúmeras polêmicas. Conhecido como o Roberto Carlos dos Evangelicos pela semelhança de voz, ele já passou por momentos conturbados em sua carreira. Entre os inúmeros escândalos que põem em dúvida a religiosidade do cantor, vamos relembrar as suas maiores polêmicas. A fama de J. Neto o levou para grandes conquistas, como também derrotas ministeriais e pessoais. E as primeiras polêmicas já começaram a aparecer em meados de 2015. Em Jacobina, Estado da Bahia, milhares de fiéis de diversas igrejas evangélicas lotaram a Praça da Missão e o aguardavam desde o início da noite, um dos shows mais esperados nos últimos tempos. J. Neto, isso mesmo! Ele se apresentou no evento realizado na concha acústica e cantou algumas músicas e, de repente, abandonou o show após a terceira música. Fãs que prestigiaram o show ficaram indignados e vaiaram a atitude do cantor no momento em que deixava a concha pela porta lateral. Ele precisou ser escoltado pela guarda municipal de Jacobina. Ao ser questionado por repórteres que cobriam o evento, J Neto explicou o motivo da sua saída do palco. Porque o som estava... O som não estava bem? Não estava bem, disse que eu não ia o som, não é. sei o que. estava ficando rouco um já. Até o senhor o cantou... É, eu o Quantas músicas o senhor cantou? Quatro. E o senhor ficou Quatro. rouco por, por esse motivo? Quatro não, músicas? Não, não, fiquei rouco no clássico. Eu fiquei rouco porque o som estava... Tá... Eu estava pensando uma coisa, eu tenho que cantar amanhã. Pra o equipamento dele para tocar numa uma igreja com um ambiente fechado, até dá mas um ambiente desse, não dá. Pra você. Não tá bom. Enfim, ele tocou com três bandas, eu estava escutando, o som distorcendo, uhum. a voz do pessoal ninguém entendia nada. Entendi. Então eu pedi para melhorar. A educação estão não dá para melhorar, vai decidir. Mas há uma outra versão que, o motivo de J. Neto deixar o palco teria sido por conta de alguns fogos de artifício que foram lançados após sua entrada. Isso teria irritado J. Neto que o fez abandonar o show. Esse episódio foi amplamente divulgado nos meios de mídias, na qual fez sua popularidade ficar prejudicada e dividiu opiniões. Em 2018, o cantor J. Neto virou notícia entre os famosos do mundo gospel novamente. Foi acusado por um pastor de não ir no evento por estar embriagado. Isso mesmo. O pastor João Luiz, presidente da Igreja Quadrangular em Alagoas, denunciou o artista através das redes sociais. Na publicação, o cantor teria recebido a quantia de R$ 2.500, conforme esses dois comprovantes, e escreveu J. Neto recebeu e não cumpriu. Esses valores é referente à parte do cachê como espécie de calção, pois o restante seria pago no dia do evento. Nesta outra publicação feita por João Luiz, apresenta as passagens aéreas, que também já haviam sido enviadas ao cantor que, apesar disso, não compareceu no evento, e escreveu Passagens recebeu. O motivo é, estava embriagado o Sr. J. Neto. Além de acusar J Neto de não ter comparecido no evento por estar embriagado, nesta outra publicação, João Luiz postou esta foto de J Neto e escreveu: "Olha o estado do cidadão, dá pena de ver. Vou orar por ele e usar a lei para ele não continuar a enganar a noiva de Cristo." Logo, o nome de J. Neto ganhou repercussão na internet e sites Gospel noticiava. Cantor Gospel J. Neto descumpre a agenda por estar bêbado e não devolve cachê. Devido à grande repercussão negativa ao cantor, o mesmo se pronunciou dando esclarecimento ao público. Quero agradecer por esse espaço, por essa oportunidade de poder dar uma satisfação para o povo de Deus. Enfim, para todos que ficaram sabendo de uma calúnia, de uma difamação. A meu respeito Eu quero dizer para todos vocês que eu estou bem Estou na benção Que vocês não fiquem preocupados Com essas fofocas Porque Satanás é caluniador E quero fazer um apelo Para que vocês não, não, não acessem mais esse site aí De fofoca Porque se é fuxico Não é gospel. Não acreditem, eu também não acredito Que o pastor João Luiz Da Igreja do Evangelho Quadrangular De Alagoas Tenha falado isso de mim, eu não acredito. pastor João Luiz é uma pessoa maravilhosa. Já fui muitas vezes lá na igreja dele, em congresso. Povo maravilhoso, povo lindo. Eu tenho certeza que a voz do pastor João Luiz não está gravada lá nessa fofoca. Essa coisa foi criada. Inclusive, a foto que vocês viram não é uma foto. Foi tirada, foi clicada de um vídeo que eu fiz o ano passado. No dia das mães. Vamos ver este vídeo que tiraram a imagem que aponta J Neto como acabado por consumo de álcool. Mãe é o principal amor que nos trouxe ao mundo. A minha não está mais aqui. Agora se encontra junto a outras estrelas chamadas de mãe. E em áudio, João Luiz fala sobre J Neto. Eu só quero bem de Jota Neto, rapaz. Jota sempre foi meu amigo. Eu já tive com ele em situações difíceis, já ajudei, estendi a mão. Ele também já me ajudou. Não entendi por de tudo isso. Em nome de Jesus, não coloca esse site para as pessoas verem dentro de suas casas. Isso é uma maldição. Bem diferente daquele cantor dos anos 90, que viajava o Brasil cumprindo agendas, J. Neto agora parece estar vivendo uma fase negativa em sua carreira. É tudo envolve seus poucos shows que realiza. Ele já abandonou o show, já não foi em evento por estar embriagado e agora a polêmica é, negou a subir ao palco por faltar 900 reais no cachê combinado. Isso mesmo, se já estava ruim para J. Neto, agora piorou. Esse caso aconteceu na cidade de Alto do Rodrigues, no interior do Rio Grande do Norte. Na noite da última sexta-feira, dia 11, J. Neto se apresentaria em um evento em homenagem ao Dia das Mães, promovido por uma lanchonete local. O valor acordado seria R$ reais e segundo a organização do evento, o cantor havia recebido R$ 4.100,00. Os outros R$ 900,00 seriam pagos no local. O problema é que apenas cerca de 100 pessoas compareceram ao evento, o que acabou inviabilizando a arrecadação do restante do valor. Esse teria sido um dos motivos para ele, em um ato de estrelismo, dar de ombros e se negar a cantar. Depois de uma discussão, o idealizador do evento, Wellington Souza, subiu ao palco e explicou que o cantor não se apresentaria. Ele também falou os motivos e disse que, além de ter pago cerca de 90% do valor, também havia tido gastos enormes de alimentação, passagem aéreas, táxis e hotel, e mesmo assim o cantor havia feito essa desfeita. Algumas das poucas pessoas que estavam presentes no local, subiram ao palco e prestaram solidariedade ao Wellington. Eles se prontificaram a quebrar os discos que guardavam com tanto cuidado e zelo, quando lembraram que eram fãs do trabalho de J. Neto. No fim, os cantores que fariam participações se apresentaram normalmente, mas J Neto foi embora sem dar o ar de graça. Vários pastores já denunciaram que o artista costuma, inclusive, ir a apresentações em igrejas sobre o efeito de álcool. Segundo eles, o cheiro é sentido pelas pessoas que rodeiam o cantor gospel no altar, enquanto ele ministra o louvor. Em outros casos, já foi relatado que J Neto costuma frequentar bares depois de eventos religiosos. O caso com o álcool é muito antigo. Ele teria começado depois que o cantor gospel tentou suicídio, anos antes de se converter e iniciar sua carreira na música gospel. O pastor Ezequias comenta sobre J Neto e seu vício em bebida alcoólica. Vamos ouvir. Não apareceu no evento porque estava com a cara cheia de cachaça, lá na Bahia, lá. Isso que a mim falou foi o próprio assessor dele mesmo. Que ele não estava bem, que ele tinha tido uma recaída e não dava para comparecer no evento. E, porque o bicho é, é miserável mesmo, viu? É caloteiro e pinguço. Só o sangue, viu? Mais uma vez, o cantor Gospel J. Neto está no centro de uma polêmica envolvendo bebida alcoólica. A denúncia feita pelo pastor Ezequias Silvas, filiado à Assembleia de Deus de Belém do Pará, que revela que o cantor não compareceu a um evento por estar bêbado. O cantor ainda não teria devolvido o dinheiro das despesas e nem o cachê. Vamos ouvir o desabafo do pastor Ezequias. Esse moço é bem complicado Já ouvir falar da, das palhaçadas dele, as bagunças dele, e agora deu aí um problema para a gente aí. Na verdade... Foi dia 30 de abril do ano passado. Nós estávamos realizando a convenções na cidade de Marília, das Assembleias de Deus Belém do Pará, e convidei ele, que ele ia ser o cantor, os demais cantores, tudo apareceu. Entendeu? E eu fiquei sabendo que é onde ele estava, entrei em contato com o hotel, Ele estava era bêbo lá no hotel para lá. Aí eu fui inventar de levar esse miserável lá, só Deus, hein? entendeu? Até hoje eu estou lutando para receber isso aí. Tive um gasto de, de, de 2.800 de passagem. Porque de onde ele estava da Bahia para Marília era muito caro. E ainda tive, ainda depositei 3 mil de cachê. Que, rapaz, hum, o cara não apareceu nem danado e nem me atende mais, nem mais nada. Ficamos esperando ele na convenção e ele não apareceu. E eu fiquei como um mentiroso. A igreja ficou como um mentirosa que tinha agendado e o cara não apareceu. Entendeu? Não tem problema. Não devo nada para ele, ele que me deve. Conforme ouvimos, o assessor de J. Neto informou que o mesmo não poderia comparecer por conta de uma recaída no álcool. O cantor estava bêbado. Em sua página no Facebook, Ezequias Silvas faz um apelo ao assessor de J. Neto para devolver o dinheiro. Há quase um ano, o pastor tenta reaver o dinheiro do cantor, mas foi bloqueado. Ele também não responde ao WhatsApp. O pastor informou ainda que fará um boletim de ocorrência sobre o caso para tentar receber o valor de aproximadamente 6 mil reais. Por conta da falta de responsabilidade e compromisso do cantor, ele foi bloqueado de cantar em todas as igrejas fiais da Assembleia de Deus do Pará e leva a fama de caloteiro. No ano de 2019, J. Neto provocou a ira da comunidade evangélica ao cantar uma música de Roberto Carlos em uma vigília. Eu tenho tempo pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o amor de Deus por Essa atitude de Jota só pode virar polêmica mesmo e repercutir nas redes sociais, gerando indignação dos fãs que, viam no artista, a tamanha vontade em se assemelhar ao cantor secular Roberto Carlos. Era comum alguém que se convertia nos anos 90 e era muito fã de Roberto Carlos, passar a ouvir as canções de Jota Neto. Eu já tenho ganho muitos fãs do Roberto Carlos pra Jesus. São milhares. E J. Neto ganhava a fama de o Roberto Carlos dos Evangélicos, dono de hits que foram ouvidos por milhões de pessoas, em um tempo em que a internet era para bem poucos e redes sociais sequer existiam, J. Neto fez parte de uma elite que dominou o mercado gospel brasileiro. Mas até então poucos sabem da mancada que ele fez, que graças à internet expomos ao público agora. Tudo se deu quando ele gravou o LP Deu Um Sorriso, de 1994. E é um dos hits deste LP que emplacou foi Nada Me Separa Desse Amor. Uma linda música que mostra um sentimento de amor por Jesus. Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus mas essa letra profunda de melodia belíssima tinha tudo para colocar J Neto como um grande compositor, se não fosse um problema. J Neto é acusado de plágio, isso mesmo. Isso porque no ano de 1989, Roberto Carlos gravou um LP sob o título Sonri e neste LP tem uma música chamada Abre as Ventanas a Eu Amor, de autoria do argentino Roberto Live. Ao ouvirmos esta música de Roberto Carlos, as coincidências que existe com a música de J Neto é inegável, vamos ouvir de novo. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Percebe-se que a música de J Neto tem a mesma batida, a mesma marcação de notas, ou seja, a mesma linha melódica. Essa música de Roberto Live também foi gravada em 1983 pela dupla Richard e Joanita sob o título Guarde o seu amor só para mim. Guarde o seu amor só para... Acredita-se que a música de Roberto Live, cantada e produzida na voz de Roberto Carlos, inspirou o J. Neto nessa sua música, Nada Me Separa Desse Amor. Talvez por uma homenagem. Vamos ouvir as duas músicas alternadamente para compararmos. Abre as ventanas, amor. Nada me separa desse amor. De Nada vai tirar Jesus de mim Vimendo ao passado em sua dor Todo sofrimento acabou Se negar todo o problema que deu. Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Pensem alegria de viver Sei que muito vou Sobre esse assunto de ser plágio ou não, as opiniões se dividem. Para alguns trata-se de uma versão em português feita por J. Neto da música original em espanhol. Ele aproveitou a linha melódica sem plagiar com sua nova letra. Isso porque a tradução literal da letra pouco importa. O errado foi ele não colocar os devidos créditos ao verdadeiro autor, já que no disco aparece apenas J Neto como autor. Já outros acusam sim J Neto de plagiar na cara dura a música do Roberto Live, do começo ao fim. E sem autorização ele trocou a letra e colocou nos créditos como sendo o verdadeiro autor. E a pergunta é, por J Neto ter um timbre parecido com o do rei, ele força a barra para se destacar entre a multidão de cantores gospel, ao ponto de cometer prágios? Não se sabe até hoje se Jota Neto teve problemas judiciais por ter plagiado a música do Roberto Carlos. O que se sabe é que muita gente confunde a voz de Jota Neto com a voz do Roberto Carlos. E o próprio Jota Neto já declarou várias vezes ser um grande fã de Roberto Carlos. Gente, dizem que eu canto parecido com ele. É ou é? Mas quando ele se converter, vai cantar parecido cima comigo. E já há anos que J. Neto é considerado o Roberto Carlos versão crente, pela semelhança de voz. Eu sou o Roberto Carlos Jesus. E J Neto, que de bobo não tem nada, aproveita isso para benefício próprio. A vontade é grande de parecer com o Roberto Carlos, que até na capa do seu álbum Entre os Querubins, ele faz questão de usar o mesmo visual do rei, numa literal tentativa de confundir o cérebro dos desavisados. É meu amigo, eu só acho que a imitação tem limites, observe a foto. Ele com o cabelo bem liso e com uma casaca branca. O seu álbum, Quem Disse Que Já Era, tem uma canção com o título Eu Sou Esse Cara, na faixa 3. Uma clara alusão à música Esse Cara Sou Eu, de Roberto Carlos. Você, pai, eu sou esse cara. Então, como o J. Neto já se declarou ser fã do Roberto Carlos, acredita-se que ele também seja um grande imitador. Uma outra música de Jota Neto e Roberto Carlos parecidas são O Tolo, de Roberto Carlos, Não Sou Tolo, de Jota Neto. No final dessa música de Jota Neto, Não Sou Tolo, ele canta igual o início da de Roberto Carlos, O Tolo. Como tolo, fui seguindo, não sou tolo. Será que ele copiou ou foi mera coincidência? No seu DVD ao vivo, J. Neto teve a autorização de Roberto Carlos para gravar a música Jesus Salvador. Parece até que nem faz sentido o que eu tenho chorado. A semelhança da voz com a de Roberto Carlos é incrível. O cantor J. Neto, na década de 90, se tornou um fenômeno da música gospel, se manteve em evidência por um bom tempo, com a agenda lotada e muitas viagens pelo Brasil. Mas, como é de se esperar, aos poucos J Neto foi caindo no esquecimento, desaparecendo dos eventos góspios até que finalmente sumiu. Longe dos holofotes, o artista que hoje está com 61 anos de idade tem um carinho muito grande da comunidade evangélica que ainda hoje canta suas canções. Mas um cantor que ganhou dois discos de ouros e um de platina, lançou mais de 20 discos de sucesso e ganhou muito dinheiro, hoje vive uma vida complicada. Tanto que em 2020, época em que uma doença respiratória abalou o mundo, ele estava vivendo do auxílio emergencial dos 600 reais, fornecido pelo governo federal. Benefício este criado para ajudar desempregados e pessoas de baixa renda que não podia trabalhar durante a pandemia. Segundo o site O Fuxico Gospel, J. Neto necessitou receber o auxílio emergencial. Mesmo vendendo poucos shows com cachês bem pequenos, nada comparado aos bons tempos em que viveu, a situação financeira do cantor J. Neto não é nada boa. É, devido a tantos escândalos, parece que o J. Neto, infelizmente, foi empurrado para fora do cenário gospel. Ele continua firme com Jesus, mesmo não sendo mais o cantor que arrastava multidões.